ai ai a vida a vida é como uma folha ela está voando voando e voando a cada segundo é um momento para se agradecer por estar vivo e comemorar por estar vivo diante de uma pandemia que passamos bom você que não está entendendo o que eu estou falando hoje simplesmente meu canal completa mil inscritos cima ao mesmo tempo que eu fico feliz em saber isso, mano, eu fico meio triste porque... Véi, meu canal já tem mais de um ano. E eu, paro para pra pensar, eu só criei meu canal por causa disso mesmo que não tinha nada pra fazer. Ou seja, meu canal já faz um ano que eu criei e já tem mais de um ano dessa pandemia. Eu vou falar assim meio baixo, né? Porque vai que o YouTube me dá aquela, aquele aviso de restrição, sei lá, alguma coisa assim. Bom, primeiramente, galera... Eu vim agradecer a todos vocês e a Deus também. Porque, mano, para pra pensar, você pode dizer, ah, é poucos inscritos. Mano, que pouco que, velho? Eu mais não, mil pessoas na sua casa. e caber? Assim, se fosse uns mil moleque de um ano, até poderia caber. Agora, uma pessoa de 29 anos de idade acabei caber em sua. Esses mil pessoas ia caber em sua casa? É, exatamente isso. Não. Não posso noção que é muita pessoa, mano, na minha cidade aqui, que, na verdade, isso aqui nem é uma cidade, isso aqui é, tá mais com um distrito, e não, não é o um distrito federal. É, isso aqui, mano, só tem uns 400 a 500 habitantes, ou seja, eu sou maior que minha cidade, chupa. Mas bom, por que eu criei esse canal? Bom, eu vou explicar aqui, do começo ao fim. Bom, primeiramente a gente tem que entender que eu só criei o canal mesmo porque eu nem ia fazendo nada na quarentena. Porque eu até eu criar o canal era um moleque normal, tá ligado? Eu era como qualquer um. Estudar, crescer, trabalhar, coisa assim, tá ligado? Aí tipo, eu sempre quis ser youtube. Eu, YouTube, eu vi um monte de vídeo aí, de trollagem de Minecraft assim. Aliás, eu vou citar alguns. É Tipo, alguns, digamos, influenciadores de infância minha, mano, eu assistia muito no YouTube de Minecraft. Na verdade eu assisto muito porque é o jogo que eu mais amo O jogo que eu mais jogo em todo dia, toda via, toda hora Então, vim, eu vou citar aqui alguns YouTubers que eu assistia Só por exemplo, porque eu não vou falar todos, é claro, né Bom, o primeiro é o Rick Marim, Aranha Master, Gamarim, Bruno Fátio Diego RX, Vinícius13, Davi Gamer, Forever Player, enfim, eu assistia muito. Esses aí é os que eu mais assistia. Na verdade, o Forever, o Davi e o Vinícius, eu só vim assistir mais pro começo de 2020 lá. Mas eu já praticamente tipo, tinha visto um vídeo deles, mas tipo, não era a mesma sensação. Aí beleza, começou o ano de 2020. O que eu ia fazer? Ah, a mesma coisa de sempre, estudar e pensei que ia ser um ano normal e até o mês de fevereiro tudo ocorria bem até que chega o dia 19 de março de 2020 pra mim como acho que igual eu vocês também devem ter tido um dia que a escola parou no meu dia no meu caso foi o dia 19 de março de 2020 foi o dia onde minha escola parou e eu tive que ficar em casa e o engraçado mano é que eles mandaram tipo um aviso assim Devido a esse suposto vírus, alguma coisa assim. Suposto vírus, nós iremos ter que parar um pouco as aulas. Só que, mano, ficar besta assim, tipo, eu olhando hoje, lembrando, que eles sempre mandavam uma carta quando tinha essa reunião, essa assim, coisa acho que vocês também tem. Aqui na Bahia é essa também. Aí, eles falaram isso, né? Aí eles falavam que ia voltar dia 30 de abril. Aí você pensa, ah, dia 19 de março, a 30 de abril. Eu pensava na época que ia... Isso aí só são... um, tipo uma virosa, alguma coisa assim e... e, é, não era bem isso né, que eu pensava Até porque eu fiquei mais de um ano Mas bom, aí passou alguns dias Até que o dia 5 de abril de 2020 Foi o dia que eu criei meu canal, assim Que eu comecei a gravar vídeo Mas aí o primeiro vídeo original que tá é, posto ainda É dia 18, só que o dia oficial é dia É mais ou menos dia 5, é dia 5 eu lembro que eu tava fazendo um react de futebol paródias, porque eu queria um canal de react É, é assim, eu ia, eu ia crescer com o nome dos outros Enfim, o vídeo era Cristiano Ronaldo vs Messi batendo falta O vídeo era uma bosta, porque eu não sabia gravar vídeo, nem editar Eu só simplesmente gravava o vídeo, pronto Depois postava lá sem thumb, porque eu não sabia que dava de liberar é, esse negócio de thumb, essas coisas na verdade eu sabia só que eu não tinha um número de telefone assim para me colocar né mas aí chegou o dia que eu acho que é o dia mais importante eu comecei a fazer um vídeo de Minecraft mais focado em farm até que eu descobri mano que se eu desbloqueasse aquelas opções lá um dia minha mãe chegou com o número dela que para desbloquear eu peguei o número dela e fui colocando lá o código eu fiquei muito feliz no dia que eu desbloquei aqueles negócios porque para quem não sabe quando você um canal você não tem limite não é limitado não é limitado é limitado você não tem opção de jogar campo você tem que gravar um vídeo de menos de 15 minutos é não pode fazer live não pode é, esqueci tem um monte é etc você sabe enfim aí né depois que isso meu canal começou a crescer eu fiz uma sériezinha lá de minecraft e tal aí foi dando certo Aí no dia 30 de agosto, se eu não me engano, eu bati mil e mil inscritos. Eu bati 100 inscritos e naquele dia eu pensei, ah, meu canal aqui bateu mil inscritos. Mano, eu tava mó feliz naquele dia, eu pensei que meu canal ia parar de ganhar inscritos da lei por Até que, num piscar de olho, meu canal chega em 200 inscritos. Sim, chegou em duzentos. Aí eu falei, nu, vou ficar famosa. Porque se você já era mais, ali era o dobro. Aí depois disso demorou um pouco para ganhar inscritos. aí eu só fui chegar em 300 lá em dezembro ou novembro de 2020. Aí beleza, tipo, aí você faz uma comparação, no novembro de 2020 eu já tinha 300 inscritos. Se você colocar isso numa calculadora, isso vai dizer que eu ganhei mais de 700 inscritos só no final daquele ano, juntando mais esse começo de ano para pensar mano é uma meta incrível aí beleza chegou o mês de dezembro pra mim o mês de dezembro é um mês como qualquer outro eu ia gravar vídeos e postar do mesmo jeito só que aí eu me deparo com uma coisa estranha digamos assim um vídeo que nem era meu pegou simplesmente 23 mil fucks visualizações Mano, o mais engraçado é que esse vídeo nem era meu, velho. Aí tipo, depois disso eu fiquei com medo do real dono da strike, porque o vídeo apareceu como um short. Então você não sabe, é uma ferramenta que muitos youtubers estão usando, inclusive eu, aí para crescer do YouTube, está sendo muito recomendado e eu recomendo você usar eles aí, mano. Se quer criar seu canal aí e ter um uma visualização mais boa assim, tá ligado? Um vídeo de um dia meu pegou 7 mil visualizações, é louco. Revoltando o assunto Eu ganhei simplesmente mais de 200 inscritos Aí em novembro eu tinha batido lá Os 300 E antes do final do ano Eu já tinha mais de 500 sim. Aí beleza No final do ano eu comecei a receber uns Avisos do Youtube estranhos Que no começo eu pensei que era strike E sim, eu pensei de fato que era strike Aí mano, meu canal começou a apagar uns vídeos lá no Youtube E eu sempre, tipo Sempre pensei que era Coisa besta, só que quando eu fui ver, eu pensei que era um strike, porque o é um strike, mano, que você recebe é praticamente igual a um aviso. Aí eu recebi um aviso que foi sobre um vídeo de farm de Minecraft. Eu não sei como é que o YouTube deu aviso naquilo, sendo que tipo, não tinha nada a ver, não mostrei nada, mas é um jogo quadrado, véio, pelo amor de Deus, YouTube. Aí depois eu recebi mais dois strike. Os dois strike, eu não o, o segundo eu não lembro de que foi mais Mas o terceiro eu lembro que foi de é, survival craft Mas o pode ter de que entender que O jogo é uma cópia de Minecraft que tem uns gráficos ultra realistas assim né <risos> é, tirando que o jogo é quadrado Mas tem uns um fãs esse tipo de morte assim, essas coisas Aí né Eu criei, aí o ano acabou, comemorei lá Aí no começo do ano meu canal teve uma caída de visualização de média de 100 visualização por vídeo eu caí para 20, 10, até 5 eu não tô nem brincando véio. mas aí no dia 26 de janeiro de 2021 eu postei um vídeo que me salvaria da falência do canal que foi simplesmente Minecraft de PSP sim até hoje eu não sei como é esse vídeo pegou esse tanto de visualização véio. um vídeo velho do jogo quadrado no emulador de Playstation 2. E o vídeo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá com quase de 30 mil visualizações. Cara. 30 mil. Aí depois disso eu aprendi várias né, maneiras de fazer formas, de thumbnails e eu consegui ganhar muitos inscritos, mano. Aí eu fui começando a postar uns shorts, porque eu tava vendo que eu queria bater mil inscritos até o começo desse ano. Até o final desse ano, tá doido? Comecei a fazer uns shorts aí, aí eu comecei, fui fazendo, quando eu fui ver, simplesmente eu tava, eu ganhei mais de setecentos, não 700, mais de 170 inscritos em menos de uma semana. Aí mano, eu falei, ah, vou continuar postando vou chegar em um K fácil, até que finalmente chegou o dia. Um K de visualizações. Galera, muito obrigado mesmo, mano, eu, eu sempre... Se fosse muito aqui pelo vídeo, eu via muita gente falando assim, ah, é, os caras falam, o Beto lá, tá ligado? Eu ficava muito puto, mas aí eu descobri, mano, que isso era normal, era haters tal, isso foi assim. Então, muito obrigado mesmo, é incrível pensar que tem mil pessoas me seguindo, não num beco vazio, né, que aí eu já tava morto, mas numa rede social totalmente aleatória. Aliás, galera, se você quiser me seguir lá no Instagram, tá aí na descrição, mano, e também lá no Discord, beleza? Eu acho que eu não vou mostrar meu rosto, porque a maioria de vocês já sabe meu rosto, eu acho, né? Mas se você quiser, eu faço um vídeo antes de ser inscrito, e talvez eu mostre o rosto. Então, galera, muito obrigado por tudo. É o começo de uma história, mano, que por agora não vai parar tão cedo.